Bom dia pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá, vocês já me conhecem, já vê minha cara todo dia, então eu quis fazer um vlog um pouco diferente pra vocês, porque eu levei minha filha, hoje é sábado de manhã, eu deixei minha filha aqui atrás, não sei se dá pra ver, aqui atrás na, na ginástica e eu queria comprar café. Não sei se vocês vão ver aqui, eu tô passando num lugar que é uma, é uma trilha, Ah, e essa trilha ela desce. Tem um cara aqui que tá se preparando pra correr. Essa trilha ela desce. Tá vendo aqui atrás? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela desce uns, uns 10km. E aí do lado de casa tem um policial aqui. Tá vendo? Ele fica aqui pra, pra não. Porque tem muito ou acidente nessa trilha. Muita gente passa correndo nessa, nessa avenida aqui. Não respeita os pedestres. Porque aqui, ó, não sei se dá pra ver tem uma faixa de pedestre. e tá vendo esse carro aqui? Que passou? Muita gente não respeita os pedestres, então ele fica ali para garantir que as pessoas vão parar para aquela faixa de pedestre, para dar a preferência pro pedestre. E direto eles multam as pessoas aqui. Essa é minha vizinhança, se você ainda não conhecia. Dá pra andar para qualquer lugar aqui. Aqui tem a loja onde eu comprei o café aqui, a academia da minha filha ali na frente. Minha casa ali atrás, onde está aquela placa amarela. Como um bom brasileiro, né? Tem que tomar café todo dia. Eu não tomei café ainda. Eu tô até com uma cara boa para quem não tomou café, né? E o que, que eu falei? falei, eu vou fazer um vídeo. Eu vou testar aquele negócio que eu comprei. Que eu até fiz um vídeo passado mostrando como que funciona. Então, vocês já deixam aqui nos comentários se a imagem está muito tremida. Se dá para ver, assim, a vizinhança. Se vocês estão conseguindo ver tudo. E a gente vai fazendo os vídeos melhores. Mas, então... Eu queria fazer esse vídeo porque eu queria contar pra vocês uma coisa que aconteceu ontem uh, Com um amigo meu Esse amigo meu ele foi numa loja de conveniência E ele foi comprar cigarro Então vocês estão ligados que eu sempre falo que aqui nos Estados Unidos Nunca tem preconceito, que eu nunca sofri preconceito Que os meus amigos nunca sofreram preconceito Que os americanos que eu conheço são muito gente boa Beleza, então fica com isso na cabeça que eu vou continuar a história Esse amigo meu, ele foi comprar cigarro em uma loja de conveniências E chegando lá Ele sempre compra cigarro nessa loja E Ele é imigrante Ele está aqui com o visto válido Mas a permanência não está válida E ele chegou nessa loja, pediu cigarro E como todo mundo sabe aqui Se você aparenta ter mais menos de 30 anos Você tem que apresentar os seus documentos E ele, então ele levou o passaporte Que é o que ele sempre fez Ele chegou lá nessa loja Olha que lugar bonito Deixa eu ver se consigo virar aqui Hey, George. Jorge, bom dia, como você está? Bom de te ver, diga um abraço. Diga um abraço a todos. Ah, sim. Até mais tarde, Jorge. eu quero dizer um são do Brasil. Oh, oi. See mais later. Ele chegou lá nessa loja, e... nessa loja de conveniências, e pediu o cigarro como ele sempre pede. E daí, o que aconteceu? Estou tentando arrumar aqui o negócio da câmera. E daí, o que aconteceu? A mulher pediu o documento, porque ele parece que tem menos de 30 anos. E ele apresentou o passaporte Daí o que a mulher fez? A mulher falou assim Nossa, tá um sol, cara Tá uma lua aqui Tá difícil o negócio, hein O que a mulher fez? A mulher falou pra ele Que não podia aceitar o passaporte Que ela não ia vender Que o passaporte não era um documento válido E ele ficou meio confuso Porque, tipo assim Ele sempre compra com passaporte, né Então ele não sabia nem o que falava, cara Ele ficou meio sem palavras Ele tava com outro amigo dele e, e ele tentou falar, sabe, quando você. O inglês não é a sua primeira língua. E ele tá aqui faz muito pouco. Faz pouco tempo. Quando o inglês não é a sua primeira língua, é difícil discutir em inglês. Então ele ficou meio sem palavras. Ele tentou é, se comunicar falando assim: ah, mas o passaporte é um documento válido. Mas mesmo assim, ela falou que tinha que ser um documento americano. E que ela não ia vender pra ele porque ele não era americano. Daí o amigo dele, que tava com ele tentou comprar também, deixa eu virar aqui, ah, virou pra lá. Tô aprendendo ainda, galera. Vou colocar assim pra vocês verem o trânsito. Como que eu viro. Daí, o amigo dele que tava com ele, tentou comprar o cigarro pra ele. O amigo dele que tem o documento, carteira de motorista e tudo, foi lá, pediu um cigarro pra ele mesmo e pediu uma maço extra pro cara que a mulher não quis vender. Não sei se está ficando meio confuso, mas vamos lá. Daí, a mulher falou que não ia vender. Falou assim, ele não é americano, ele não tem um documento americano, eu não vou vender. E não vendeu o cigarro para o segundo cara. E daí ele foi embora e me ligou. Ele falou, Fábio, eu tô puto da vida. Eu sempre falei que eu nunca sofri preconceito aqui. Hoje foi a primeira vez que eu sofri um preconceito nos Estados Unidos. E eu não sei nem, nem como me expressar. Eu falei assim, deixa comigo. Deixa comigo que eu sou mestre em reclamar das coisas. Não sei se vocês sabem, não sei se eu fiz um vídeo sobre isso, mas uma vez eu fui no cinema e a imagem ficou preta no cinema por tipo 5 minutos. E eu reclamei. Reclamei, mandei e-mail, falei com o gerente, ganhei tipo 18 ingressos pra ir no cinema de graça. Fui no cinema de graça o ano inteiro. Uh, então eu sempre faço isso. Uns tempos atrás eu comprei... Não é que eu sou reclamão. Se tiver alguma coisa errada eu reclamo. esses tempos atrás eu comprei uma caixa de salgadinho... E um dos salgadinhos da caixa veio, veio aberto. E a gente não sabe se tem... E eu só percebi que estava aberto depois que eu já estava comendo. A gente não sabe se tem... Olha a igreja. Eu não sabia que tinha uma igreja aqui não. Bonitinha essa igreja, né? Então, eu não sabia se tinha... Sei lá, uma barata, um rato entrou no salgadinho e eu comi. Vai que eu fico doente, né? Vou parar aqui um pouquinho porque o negócio ali eu não quero entrar falando alto. Daí, eu reclamei. Eu reclamei, eu liguei para empresa de salgadinho e falei assim, ó... Pô, não tá certo isso, né? Eu comprei a caixa fechada e um salgadinho da caixa veio aberto. Daí eles me mandaram dois gift certificates, pra, que é um, um vale compra, para comprar um total de 20 dólares de salgadinho e mais uma caixa de salgadinho. Então, sempre eles sempre tentam calar tua boca, né? Então, eu liguei pro corporativo dessa loja de conveniência. E falei, ó... Aconteceu isso, isso e isso com o meu amigo... A, a mulher não quis atender ele, porque ele não é americano, porque ele é imigrante. Não aceitou o passaporte dele. A gente sabe que o passaporte é um documento federal que tem que ser aceito em todos os países. E o passaporte dele estava válido. É o único requerimento para o documento ser aceito que o documento esteja válido. E o passaporte dele estava válido. Então, eu não sei o porquê que ela não aceitou. E eu falei meio solta atrás, então vocês não vão conseguir ver meu rosto bonito. Mas, beleza. Morning. Um, o cara nem me, me, deixou, me deixou no vácuo eu Falei bom dia pra ele ele não respondeu não Mas então, daí Ela Eu, eu reclamei Isso foi acho que tipo 9h54 da noite Daí o cara que eu conversei com ele Falou assim ó Alguém do RH vai te ligar Pra resolver isso, deixa eu virar aqui Pra sair o som Alguém do RH vai te ligar pra, pra falar sobre isso Caramba, tá, tá difícil o negócio aqui Daí eu peguei e falei assim, ah, então tá bom Mas eu achei que não ia ligar não, porque é assim, ó As pessoas, estão tão acostumado que às vezes as pessoas falam Vou, vou ligar, daí liga ali dois dias, liga ali três dias Então, eu falei, eu não vou nem segurar minha respiração Porque eu vou acabar morrendo se eu segurar minha respiração Vai ligar? Vai ligar, beleza Daí, ela, ele preencheu toda a documentação Eu passei, eu passei as informações e tal Dali uma hora, menos de uma hora, acho que meia hora uma, Isso era dez da noite já uma pessoa da RH me ligou, oh, peraí caramba, esse negócio tá, minha mão tá doendo aqui, uma pessoa da RH me ligou, me ligou falando, olha, eu fiquei sabendo disso e disso e disso, o que aconteceu com você, e o interessante é que as duas pessoas que me atenderam da RH, quer dizer, a primeira que eu, que eu reclamei a pessoa da RH, eles eram americanos, ah, eles eram hispanos, eles tinham um sotaque hispano, daí, ah, daí eles me ligaram, nossa, vou derrubar a placa, Daí eles me ligaram e a mulher começou a pegar mais informações. Ela falou, você vai querer fazer uma reclamação oficial? Eu falei, sim, com certeza, vou fazer uma reclamação oficial. e Ela falou, você vai querer que a gente abra uma investigação nessa loja para ver o que aconteceu, para saber quem que é a pessoa? Eu falei, claro, claro. E, e, e isso não é, não é nenhum negócio de reclamação. Isso daí é um negócio que as pessoas tratam os imigrantes de uma maneira... De uma maneira ruim, de uma maneira má, como essa mulher fez, porque os imigrantes não, não, não falam, não, não reclamam, eles têm, eles têm medo de. Até o meu amigo falou falou, Fábio, isso vai dar problema comigo com a imigração? Eu falei, não, cara, isso é direito teu, você tem que reclamar, você tem que se expressar. Daí, eu, eu, eu, então eles têm medo, né? Então eu reclamei por ele, falei, não, claro, não pode acontecer isso, galera. E eu, eu penso muito assim, porque minha filha, ela tem o um nome, ela tem o meu sobrenome, então o sobrenome dela é brasileiro. Sabe, se um amigo meu tá sofrendo esse preconceito hoje, porque ou ele parece um imigrante, ou ele tem um nome de imigrante, ou ele não tem um documento americano, o que, que vai acontecer com ela quando ela crescer? Que ela não tem um nome de, de americano. O nome dela é, mas o sobrenome não é. E o sobrenome aqui, às vezes, vale muito mais do que o nome. Então, eu penso sempre muito nisso, sabe? e Daí eu fiz o, a reclamação oficial, é, daí a mulher falou assim que eles vão entrar em contato com o gerente da loja, e vai voltar a entrar em contato comigo. Nessa semana que vai entrar agora. Porque agora é sábado, né? Eu liguei pra eles na sexta. Então eles vão entrar em contato comigo. na Acho que daqui, no máximo, dois dias úteis. E eu vou colocar vou fazer um outro vídeo explicando se entrar em contato comigo ou não. O que aconteceu e tal. Mas... Isso é uma dica pra vocês, galera. Pra vocês... não ah, agora eu entro na sombra. Nossa. Agora dá, pra, agora dá pra você ver minha cara bonita. Pra vocês não se deixarem abalar... Quando um americano te maltrata, quando qualquer pessoa te maltrata Porque você, você não tem você tem direitos aqui sim Eu não tô falando que você tem direito de ficar Mas como cidadão você tem direito de ser respeitado Então a dica é, exige respeito Sabe, eu não tô falando faz baderna, faz bagunça Que foi a mesma coisa que eu falei pra ele Porque ele falou, olha, eu vou voltar pra lá Eu quero, eu quero saber o porquê que ela não quis vender pra mim Eu falei, não sai quebrando tudo você sair quebrando tudo ela vai chamar a polícia Ou mesmo gritando Ela vai chamar a polícia e daí você vai sair de Algema de lá. Então, sai, tipo, a loja é aqui. Uh, sai, inclusive é a mesma loja que eu tô reclamando. Eu falei, vai lá, conversa, pergunta. Você tem direito de ser inquisit inquisitivo? O que fala? Pergunta o que aconteceu, porque ela não quis vender, mas não sai fazendo bagunça, não. Daí ele foi, a mulher não tava mais lá e tudo, é uma história. Mas, isso é pra vocês aprenderem e entenderem que vocês têm direitos, que vocês têm que perguntar, vocês têm que reivindicar os seus direitos, porque se vocês não fizerem, essa mulher vai achar que vai poder continuar fazendo isso que ela fez com todo mundo, entendeu? Então, é isso aí, papo de sábado de manhã, muito obrigado por assistir e até mais. Tchau. Abelha, caramba. Ah, sai daqui, caralho.